Fala pessoal. Hoje eu vim contar um pouco né da história do lanche poético. O lanche poético, quando a gente termina as nossas atividades no TEA, a última coisa é um lanche. Em 2017, quando eu entrei no TEA, logo depois das aulas da dela do Michel, a gente sempre tinha um texto, uma poesia que a Caína lia pra gente, onde todo mundo tava junto, né? Então, nesse momento, alguém, né, alguém da turma, pega... Um texto que escreveu, um livro para ler alguma coisa do livro para a turma e a gente lê. E como eu sempre gostei de escrever, como eu sempre escrevi, é, eu achei legal compartilhar isso com todo mundo. Porque sempre foi um lugar que eu me senti muito acolhida, muito confortável, muito, um espaço agradável, sabe? Como eu gosto de escrever, então eu acabei trazendo de volta isso lá na Tribuarte E foi uma coisa boa que é uma coisa que eu gosto já de fazer e achei ali uma, uma área onde eu poderia mostrar os escritos que eu faço. Desde do, das primeiras vezes eu sempre, sempre restava e aí foram descobrindo outras pessoas que também recitavam, que também escreviam, outras pessoas se sentindo acolhidas para poder fazer isso também, sabe? Pessoas tímidas é, sabiam que naquele momento ninguém ia, é, ia julgar, ninguém ia falar nada e poderia compartilhar as emoções, as ideias. É, o que estava passando, momentos difíceis, sabe? Então acho que foi um lugar, um espaço muito de troca, um momento muito de compartilhamento de emoções, disso tudo. E até hoje eu sou muito grata ao Tear por isso. Sentado na areia. Sento na areia e fico a olhar o mar que se põe a balançar. Mais tarde... Vem o vendedor de biscoito me oferecer, eu digo que não quero e agradeço. Ele se vai e mais tarde passa a menina que me olha com o coração, enquanto me ajeito na minha cadeira ficamos a conversar, surge no céu a lua, nós saímos para jantar e ficamos a conversar.